hoje eu estou tô... hum? estamos tristes né tia é. a tia Lula eu, eu, eu, eu tá negócio né? quando nasce nós devia te fazer festa não é mesmo é. quando nasce e quando quando morre é outra festa porque a pessoa e no caso igual a da minha irmã, ela cumpriu a missão dela muito bem cumprida ela foi uma pessoa exemplar então, poderia até, até ninguém chorar, não chorar, ficar alegre. É. Porque ela, ela tá indo embora, tá indo me aqui na terra, nesse mundo aqui. Ela vai ser sepultada aqui, né? Saudade. Então, eu dele. acho que ela não podia, não nem, nem ter necessidade de chorar. Ela vai ser sepultada na saudade? É na saudade aí, junto com a, a Edilamar. E eu acho que esse turma é bem lá pra cima, é bem lá em Simão. É. é um turma muito bom, eu lembro. Ixi, é bom, o turma Edilamar é muito bom, bom demais. Eu cheguei mesmo, ó... foi muitos anos. O eu... Sou Manel Ponce está sepultado aqui. Aqui né, embaixo, meu pai, aqui embaixo, meu pai. Ele tem mais gente na minha família. Tem fotografia. Tem fotografia. Tem fotografia. Tem data, é tudo datado. As, coisas, as plaquinhas que tem no túmulo turno do meu pai. Da, da, aquele turno é do meu pai. Tem que tá, tem, estar tem, tem fotografia. Você não vai entrar aí. Não, vou descer lá por baixo, Tartinho. Tá, ah, é? por baixo. Você eu vai passar assistir. para a marginal. É. Aqui tem uma senhora, uma, uma moça aqui, hum. que é conhecida do senhor, ela mora aqui perto. A irmã da, da Inês. Mora nessa casa de baixo aí. Nessa casa de Olha baixo? Tá o carro branco aí. Como é que ela é chama? Hein? Aqui, ó. É. Essa casa aqui. O quê? Aí. O nome Acida. dela. Aparecida. Aparecida. É Aparecida. Aparecida é Balduíno Ponce. Não, ela não é assina. por Aqui, Ponce, ó, né? essa casa, essa verde aqui. Essa, essa verde. pichadinha dela. É. Ela mora aí, a Cida, mora aí. Ela, ela não é Ponce, não. Ela é Balduíno. Aparecida, Balduino. Aparecida é Balduíno, porque é Ponce. E é ele nem tem Ponce, de... que é ficar é. de mim, né? É, ele nem tem Ponce. Aparecida, mas tá... Como é que, que chama isso? Esse... É, é Jardim é, Pedreiro, esse tem... aqui? Como é que chama isso aqui? Aqui? É. Jardim Consolação. Consolação. É, Consolação. Estão chegando aqui embaixo para alcançar a Ismael, Alonso e Alonso. É Alonso. Eu vou deixar aqui o claro, é passar. Não. não, não dá tempo. Vai os dar. prédios com assim, arranhação é bom aqui. Vamos aqui dar de tempo. Dia. É, tem então, uns prédios bons, não hein? Tem uns assim. prédios bom. Olha, é. grande, bem grande os prédios. O oh. Rui Pierre. O Rui Pierre é de é. lá. É de lado, é. de lado é. do jornal ali, ó. Do de Jornal, o 8, 8 Esse aqui, ó. Esse prédio grande aqui, foi construído por esse. Essa é a rotatória da... Como é que chama aqui? Ó? É a Chevrolet? Hein? Eu não sei o nome dessa rotatória. Eu não sei o nome, Bernardo. Essa é a Franca. Eu fui lá atrás, é. Eu fui lá atrás. Qualquer morreu, a árvore morreu ali, fizeram outro lugar. Não é só gente que morre, não, né, Tem? Não é só gente que morre. Né, não. Né? As árvores também têm um ciclo de vida, né? A Franca é muito bonita, né, essa cidade? A Franca é bonita. Eu achei legal esse lugar aqui, ó. muito bonito, uma sombra boa, bonita. É uma boa essa esquina, ó, né? se eu é. precisa arranjar uma hora o, o anzol e vir cá pescar aqui, ó. Nós, é, eu preciso trazer a máquina para filmar. Gente, é, mas aqui... um peixinho de... de, aqui, de, de aqui não tinha lugar Aqui Eu tenho peixinho né, em casa de, de, de, de, de... Eu tenho peixe, como é que fala? É, esse que pega tudo como é que chama? Aqui, aqui, tinha, aqui, tinha, aqui tinha uma lagoa, não tinha? Teve, antigamente teve uma lagoa na Baixada aqui no meio de Uruguai. Tinha uma lagoa e pegava sabe o quê? Tilapa. Tilapa? Eu, eu sou desse tempo. Era numa Baixada. Aqui tudo era invernada. É. Não tinha nada aqui. Né? Era tudo mal. Corpo. Tinha uma invernada. Hein? Viu, viu? Tinha uma invernada aqui. Agora... agora... Aí Deus me deu a chave dela, nós ela, ela, não podemos ficar assim andando muito aí não, porque se ela chegar primeiro, ela vai ficar na rua lá. Aí eu tô com a chave dela. É. A minha não, não apareceu comigo no meu bolso, eu não sei se eu larguei ela em casa, eu perdi. Não sei, agora eu vou comer. E ela. tem almoço lá pra chegar não, lá? Não, Eu você... tenho, ela me deu a dela. A dela não, mas eu tô falando, assim, na casa do senhor chegando lá tem o que comer lá? Te comer? É, precisa. Não, ela, ela, fez, ela, fez, ela disse que fez o um almoço e eu não sou ela, né? E eu, eu não. Hoje eu não vou comer mais, né, Renan? Uai, tio, você tem? Eu não como mais. Não, para não falar que não comeu, eu como. Eu vou pegar um pão lá, qualquer coisa que tiver lá. Se não comeu, eu não como mais hoje, não, Renato. Você não comeu nada até hoje? Não, não. Ah, não. Nem salgado? Nem salgado. Ah, não. É um suco, né? Que é bom também, né? Um suco. Tio, você viu como é que ela está emagrecendo, minha é? anos. Você viu como é que ela emagrecendo? Eu trabalho demais, né tio? Eu tenho um psicos é pra ela. Ela tá doente. Tá doente. Dando deles aqui. Aqui vai fazer prédio. É, aqui vai fazer prédio. Nossa senhora. Essa frango tá crescendo, hein? É, mas tem é só prédio. Não tem casa mais, ó. Quanto é terreno mais ou menos, você vê onde tem prédio. Não tem casa mais. 16 graus, 15 graus. Ué. 12 graus. Aí, ó, varia aí. É, ó. Vareia, muito aí. O tempo da nossa... Entra por baixo. Entra por baixo? É, entra por baixo. Passa o lá. O Dante Gettine. Passa da frente do Dante Guedini, na frente. É. Quem foi Dante Guedini? Você conheceu? É, eu, não, essa pessoa eu não conheci, não. Não sei. Não, não, não conheci, não. Eu lembro quando fez o um grupo, tudo na minha época, isso aí tudo. Mas eu não, eu não lembro, não. Eu, o nome da pessoa eu não, não sei quem é, não. Casa do diabético? É, aqui é diabético. Eu peguei remédio aqui uma época, cheguei e peguei remédio uns dois ou três meses aqui. Depois não deu certo mais, ele parou. Aí eu não peguei mais também. O né? senhor não precisou? Aqui tem um beijo jatubá que é bonito aqui dentro. Quer ver ele? Ali, ó. Ó, a folhinha dele é jatubá. Aqui, é jatubá. Né? É, jatubá. O né? senhor já comeu quando jatubá? Quando madurei, que... cai aqui é na rua, cai na rua baixo. Subindo, é subindo. É. É, ele dá um pó, subindo aqui, sabe? é subindo. Ele dá um pó, aquilo é bom para pescar. Aí tem um pó e aí você se põe, você põe ele no, no, no, no, no anzol, aquele pó, ele faz uma coisa assim, a massa assim, põe no anzol, o peixe pega e, e entra no meio do dente do peixe, ele, ele vai limpar o dente, tira a cara para fora da água, você mete o rede Ah, então é, não precisa nem do anzol, não. <risos> Não, precisa vazar, é para é, segurar a massa do jatubá. A hora que o peixe comer, aquela garra no dente dele, aquela é uma liga dos diabos, nada arranca. E ele vai limpar, ele tem que tirar a cara para fora d'água, aí você mete o pau. Mete vira, ele. vira uma paçoca, né? É, Eu mete te... corrente, né? Aquele prédio ali, de quem que é? Aquele é o meu. Manel Pontes. Aquele é o meu, de lá, do Cine Rocha. Cine... Lá, Cine Rocha. Do outro lado lá, do lado dele? É, lá, aquele bonito lá. Dá, da frente preta, lá é do Cine Rocha. A mulher que mora no quarto, andar lá, passa lá na minha porta, ela me comprometeu, ela já conversou comigo. Ela não é daqui de Franca, ela, mudou de, ela veio de outra cidade aí, ela mudou pra cá, ela trabalha pra cima aí. Ela passa lá em casa, ela conversa comigo. E esse aí é o meu. De vez em quando tem algum que cisma da monte de querer comprar apartamento de mim. E eu falo, não, mas eu não, eu não vou vender é. nada não, eu não tem nada não, mas não tem Sim. como, seu nome tá lá, ué. Eu falei, não, mas não é meu não o prédio. Ele falou, rapaz, pôs meu, meu nome aquele porque ele ali, quis homenagear, mas... Aquele ali chama... Ia, esse aqui é, hein? A, a, aquele ali chama... É poupança. Desde o senhor botar na poupança, eu só construiu um prédio. É, né? é um prédio. Estão chegando aqui... Verdade, Deus e eu estou entregando aqui o Timané. Hoje, dia 24, né, Tim? É um dia ruim, 25. Né? 25 de, ju, de junho. De 2000? E, e 22. E 22. Agora o horário eu não sei que hora. Vai ser uma, uma hora e pouquinho. Então agora. Um abraço. E vou o senhor, esperar senhor. o resto da família. Você vai esperar do lado de fora Não, eu, vai te... não eu, eu tenho a chave, mas eu, como eu te falei, a Marinês, eu estou com a chave dela. Se ela chegar aqui primeiro que eu, ela fica aqui. Por isso que eu não podia demorar. Depois você passa aí outra hora, nós vamos andar mais. Vou afirmar mais coisa por aí. Ô tio. Obrigado, viu? Falou. Falou. Vou, vou abrir Achou? Achou? A, a, dela, a dela tá comigo. A dela tá aqui. Agora eu, eu preciso conferir se as outras, as outras eu não puse, eu troquei caixões e você não pôs, se eu não pôs aqui. Então tá danado, senão eu perdi o rolo inteiro. Aí é muita coisa. danado, tá obrigado. Aí ó, agora eu entro. Valeu. Deus um abraço, abençoe. Deus abençoe. Obrigado, a você. Foi muito bom, tio. Foi bom, foi bom. A Rosana pediu se eu podia conduzir o Tio Mané. Eu falei assim: Isso é um privilégio. Conduzir um tio tão querido, o Manuel Ponce Moraes. Moraes né? E agora eu estou indo para a minha casa. Mas antes eu vou passar aqui na igreja Santa Rita. Vou ver se tem. Alguma coisa pra gente aqui, ó. Ó. Eu vou virar aqui vou passar em frente a Santa Rita ali, porque é o um prédio. na igreja de frente ali. Meu Deus, a me aí. Tão perto aqui. Essa é casa da esquina aqui está sendo... Ali o salão grande, eu vou virar porque eu vou querer essa imagem aqui. Eu vou fazer a rotatória só para eu filmar o salão da igreja. Hum. Pensando, ele parou o trânsito essa é a praça da Santa Rita É o dia que faleceu ontem, minha tia, hoje foi sepultada. Dolores Ponce Ribeiro. Eu trouxe o, de... o irmão dela, o de Manuel Ponce Moraes. Deixa se passar. Não. Vou chegar até no minha... Encerrando aqui é o vídeo... Estão fazendo aqui um, um arrimo ajeitado para fazer um salão grande. Vai ficar muito bonito. Eu vou filmar ali por dentro eu quero tirar mais uma imagem aqui, ó, Dessa Toyota aqui e, e a, encerrar aqui na casa do, do meu sono. Avenida Champanhar, sábado vinte e cinco de junho de dois mil e vinte e dois.